E você, meu garoto? Fiquei sabendo que você é o cara maior que tem aqui, os criadores de Curió. Fala aí pra nós aí. Oi, e aí? Tudo joia? Estéfano Criatório Rio Grande, nosso criatório comercial, né? Pássaros aí com nota fiscal. Só acessar lá, dar uma olhada no nosso plantel. Tem genética de todo o Brasil, prestigiando aí a paeja do Lua. E é o que eu quero saber, rapaz. Quando você fala que é um criador comercial, ah, as pessoas normalmente leigas não entendem o que, que significa ser um criador comercial. Fala pra mim o que, que é ser um comercial um criador comercial no Brasil atualmente? É, o criatório comercial ele emite nota fiscal dos pássaros né então você está autorizado a fazer a venda é diferente do amador né? o amador você faz um cadastro no CISPAS e aí você cria e transfere entre amadores o comercial não ele emite nota fiscal para qualquer criador seja amador ou não cadastrado mesmo sem cadastro você pode adquirir o pássaro com nota Aí é uma bela de uma diferença, né? É, exatamente. Você tem é, muita liberdade de, de marketing, publicidade, de negociação. Né? E o... E o teu plantel? Fala um pouquinho da tua raça, da tua genética, fala para nós. Quem chegar lá no teu site, aí você dá o nome do teu site.com.br, enfim, pode dar o Instagram também. E fala para nós um pouco da raça que você tem hoje lá no teu no teu criatório. É o nosso site, ele é o criatórioriogrande.com.br, rio grandecombr Escreve tudo junto, sem acento, né? Olha, eu tenho um pouco de, de tudo, eu tenho pássaros que foram criados aqui pelo Garuzzi, pelo Dimas, pelo é, Jorge Capadócia e tenho também os pássaros que foram criados pelos meus amigos lá de Piracicaba, genética do Vai Vem, é... Eu tenho lá a genética da morena do Dimas, que eu gosto, é uma fêmea que eu gosto. Eu estou começando agora a introduzir a raça do Maçai, tem um filho do Maçai muito repetidor lá, que é um discovery. Então, assim, eu estou mesclando e trazendo tudo aquilo que eu venho acompanhando há 10 anos com o resultado. Trabalhando em cima da raça da rosa, eu tenho fêmeas lá que trabalham muito a raça da rosa. Então, é isso aí. E para o futuro, para o futuro do teu criatório, você pensa em colocar alguma raça que ainda você não tem? Não, eu acho que daqui para frente é trabalhar que eu tenho e descobrir as melhores fêmeas e como se diz no mundo do curió, acertar a cruza. Aí é show de bola, é show. correr pro abraço. É, aí sim acertou a cruza, um abraço. Muito obrigado aí Valeu, pela sua garoto. entrevista, muito obrigado por você ter dado essa pequena entrevista para nós aí. Espero contar com você mais vezes aí. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado.